Como é que a gente faz as marcações das alturas? Ó, tudo com nível laser. Esse aqui é o nível laser que eu usei para revestir os banheiros, os banheiros e a cozinha. Então aqui ó, a gente pega, forra bem o chão. Né? Estamos forrando aqui com a manta expandida. Ó, todas as marcações é feita com nível laser. Aí a gente vai corta. Aqui como o piso é polido, é porcelanato polido, é ruim de marcar. Diferente do acetinado da cozinha, a gente põe uma fita. Tá vendo? Põe a fita faz o risco do lápis em cima da fita, corta em cima da fita. A fita, pessoal, em piso polido, ela é legal porque primeiro que fica mais visível para você enxergar os riscos e segundo que ela evita um pouco o craquelamento também. É muito bom isso aí. Então é isso aí. Daqui a pouco a gente começa a mostrar para vocês, ó, as peças Opa tropecei no nível. Calma, calma, calma, calma, fica, filho. calma, filhote! Daqui a pouco a gente começa a mostrar para vocês, pessoal, passo a passo do corte mesmo, né? Tirando as peças afundando a cava, eh, tirando o reboco e instalando as pedras, fazendo o escoramento com madeira também. Daqui a pouquinho a gente mostra para vocês, beleza?